Neemias 5 Graça e paz e misericórdia da parte do nosso Senhor Jesus Cristo e que o amor do nosso Deus e Pai sempre seja abundante na sua vida, frutificando e gerando relações pacíficas com todos que estão à sua volta. Em Neemias 5 há uma orientação ou algo que podemos perceber do texto e aplicar para os nossos dias. Ao tentar resolver um problema, por favor, não crie outros. Muitos, na pequena experiência que eu tenho como pastor e pastor de congregação, muitos, ao tentar resolver problemas, criam tantos outros, deixam feridas, às vezes, no coração das pessoas mais próximas, feridas muito profundas. Porque na, no desespero de tentar resolver os seus problemas, eles não se importam, não olham para as pessoas que estão ao redor, não se importam com quem está por perto e no desejo de resolver o problema, resolvem, sentem até aliviadas. Mas quando eles olham para o lado, todas as relações estão marcadas pela dor, pela ferida, pela humilhação, pelas palavras duras e fortes que foram ditas em momentos de desespero. Portanto, a orientação de Neemias é, tome cuidado para que ao resolver o seu problema, você não venha criar problemas para as pessoas. Que Deus te abençoe no dia de hoje.